E é, aí galera do canal, aqui é o Zubit com mais um vídeo, e hoje a gente tá vindo com um vídeo rapidinho pra responder umas perguntas e pra não, ter, não ficar sem vocês verem nada, a gente vai ficar jogando enquanto responde as perguntas de vocês. É... A primeira pergunta foi de, de um tal de The Wizard Play, sobre a DG de Hades. A gente vai tentar fazer esse DG de Hades só quando a gente for pro BR, porque a gente já tomou outro pau no 60, não foi? Foi. E não foi. Acho que mais foi mais organização, né, cara? Na e... verdade é porque é o seguinte, tem muita gente na guild e poucas <risos> pessoas se disponibilizam a ajudar, tá ligado? Sim, e os que foi tava meio atrapalhado. Entendeu? Tipo... O povo tá fraco ainda, não dá, pra, não dá pra fazer o povo tão fraco lá, os bichos dão um hit kill. Tem que ter. Se diz que tem T12, a gente quer fazer com a metade do efetivo, é isso aí mesmo que vai acontecer, não adianta. A gente vai ter que estar tá forte pra. Ou vai ter que estar tá forte, fazer tudo certinho, sem nenhum um erro Porque no BR eu vi os que era fazer Nível 40 Não sei como, mas fizeram Então a gente tem que saber o que, o que que tá faltando Se é organização, se é dano Porra... Verdade não, tá faltando a gente, pô Ah, também Ah, mas como é que os caras fizeram? Duas guilds fizeram no, no BR Ué, que tinha mais que... gente? Não, foram seis pessoas no um 40 que fizeram. Ah, sei lá. Facilitando de repente no início do server, tá ligado? É, pode ter sido. Aqui já é um server antigo, né? É, o bagulho daquilo tá fácil. Apesar que é, aqui tá muito mais difícil que no BR. No BR o cara. A DG de ice tava tá dando muito menos dano, cara. Tipo, eu no 40 eu não tomava hit kill. Eu fui lá no 50 tomei hit kill. Isso que também não entendi. Apesar que essa, essa conta aqui, eu tô com 105k de Power, mas tá bem zoadinha. Eu errei muita coisa. O do Ick tá num... Quase tudo certinho, né Ick? Deixa eu dar um... Tá. Deixa eu dar um... Deixa Tu errou muito na tua conta, Ike Não. Não? Ele tá com 6k de power, power a mais. Então provavelmente... Eu não sei se ele podia ter conseguido ficar com mais ou menos, não sei. Eu acho mais de sorte quando vai refinar as pedras, né? É ah, muito de sorte, cara. Se tu tiver sorte aí, pegar refinamento perfeito aí, vai ter muito mais power, mas vai dar sorte. Aí o cara aí, depois de certo level, começa a ganhar bem menos sangue demoníaco eu, diariamente, porque tu não, não, não completa tanta quest. Eles te dão mais esses itens, mais no início do jogo. E aí tu vai lá e bota 10 sangue demoníaco pra refinar um item que tá azul pra ver se tu pega roxo. E aí tu acaba gastando uns 10 sangue e não melhora nada, Entendeu? Por isso que é bom sangue não... e não vai melhorar. Não isso que é bom sem subir sangue... tudo do, do verde primeiro, pra depois sentar os roxos, né? Isso, isso aí. Bota tudo verde, pelo menos mais de 100, e depois começa a colocar de 10 em 10. Bota logo de 10 pra dar logo as coisas boas. Às vezes pula direto pro roxo já. Isso já é muito bom. Se conseguir deixar o set inteiro roxo, é uma diferença absurda de power, né? Power, HP, ataque, as coisas todas. Então, agora tem pergunta do Robson. Nota. Pergunta não, acho que foi um comentário sobre os marinos. O Wick deu uma lida e... Essa é para o Wick responder, porque eu não conheço muito, então eu não posso responder. Wick? Ah, na verdade é o seguinte, aquilo ali foi... Ele tava falando, fazendo um comentário sobre o, Sobre o exército de Poseidon e tal. Na verdade, são os sete marinos, né? São só os sete marinas, e, mas a, a Tethys, que é que a comandante, que digamos assim, é uma cavaleira só, né? Digamos, a Tete seria como uma cavaleira de prato, entendeu? E o resto é tudo soldado comum, tipo aqueles soldadinhos do santuário, entendeu? É mais um comentário mesmo, ele fez em relação a... Nossa. Ele fez um comentário em relação ao Poseidon e só um complemento. <risos> São só sete mesmo, não tem mais. E agora tem o um do Sérgio Rosa. Como ele, é, perguntou como vai ficar... É... Resolvendo é a pergunta, é que eu não vou ler toda a pergunta, é como vai ficar o canal depois que o BR sair, como vai ficar a saga da Roma Ouro, tudo. Então, quando a gente for BR, até a gente chegar no nível que a gente tá aqui, a gente vai fazer mais humorzinho, fazer, gravar umas gameplays, zoando com a história, vocês vão, vão, vão dar as ideias de como vai ser a história, entendeu? Só que lá o desenvolvimento vai ser muito mais rápido Porque ah, todo mundo vai estar tá em level parelho, digamos assim Não Eu digo todo mundo da guild, ou todo mundo dos amigos, é geral Todo mundo que for jogando vai meio que acompanhando um level do outro Porque o jogo tem um sistema de, de XP, de uma quantidade de XP que tu pode ganhar no dia Tu não vai ganhar nada além disso Aí se tu jogar acompanhando o ritmo da, das outras pessoas Tu nunca vai ficar parado, entendeu? A gente deixa de fazer muita quest aqui por falta de... De gente. pessoas, às vezes, de coisas, entendeu? Isso é uma coisa que não vai acontecer lá Aí vai dar pra desenvolver um pouquinho mais rápido e conseguir fazer algumas coisas que aqui até a gente não consegue fazer por falta de efetivo Falta de gente também Ainda é isso Falta de efetivo é falta de gente, é isso aí Ah, tá Então, aí também a gente deve, é, vai fazer uma saga de humor Vocês pensam, então, como, vai ser a... como vocês vão querer que a gente fale sobre SDG Fazer um humor Aí tem uma ideia das 12 casas, seus 12 políticos, a DG do Ike, vocês podem dar uma ideia, que vai é ser a primeira DG que a gente vai enfrentar. Aí, o começo do jogo, vocês também podem comentar a história. Então, dê as para pra gente. E também a gente quer gravar outros jogos também, é, também que vocês gostem, algumas coisas, entendeu? Porque caso o o Zodíaco acabe... É, como posso explicar aí que melhor, sem assim, falar estranho? acaba ficando igual do chinês, a gente continua tendo esse carinha, conversando com vocês, gravando coisas, jogando jogos com vocês, entendeu? Pô, cara, é muito cedo pra <risos> falar isso aí. Não vai ficar igual da noite pro dia, cara. Ah, isso eu aqui serve com mais de ano, tá ligado? Não fica assim da noite pro dia. Assim então eu vou... Ah, mas tem gente que gosta de outros jogos também. Eu, eu mesmo jogo desanimando, tipo DMO, Digimon, eu jogo desde 2013, o jogo tá... Tipo deserto, mas eu jogo. Oh, mas oh, cara, eu vou, te, vou ser bem sincero contigo. É o maior legião de fã dos cavalos do todo dia que tá no Brasil e na França. Então eu acho muito difícil isso acontecer. É, isso é verdade. Tem mais fã no Brasil e na França do próprio Japão, Tailândia, esses lados aí tem tudo. Não é tão febre igual é no Brasil e na França, entendeu? É, isso, pode ser, é, isso é verdade, concordo. Mas de qualquer jeito, também quero poder gravar de, um joguinho de FPS, é, Paladins, de vez quando, no LoLs também. Mas vai ter a saga, é. a saga do, do Cavaleiro sempre. Como é mais ver? a... É, é só tu usar um... Só da é, essa. Pensa na quantidade de player novo. Pessoal que não chegou a assistir Cavaleiros, mas vai jogar o jogo no caso da, da é. mídia. Que tá vendo na mídia, que o jogo tá sendo bem, bem falado bastante aí nas redes sociais, nas coisas todas. E aí tu vê que tem bastante gente nova jogando Mas aí tu pega um exemplo Bem simples do povo mais antigo Que de repente vai jogar isso aí Só aquele CD, cara, da Larissa e do William No Brasil Foi vendido mais, com bem dizer, 10 milhões de cópias Aí tu pega esses fãs aí, Old School aí Bota eles pra jogar, tu vai ver quanta gente vai jogar mais E o pessoal novo ainda, tá ligado? É muito cedo pra começar a falar disso aí Porque isso aí até desanima, na verdade, né? O povo é ah, tipo como se ele já estivesse prevendo o futuro e dizer, ó, oh, vai falir, não, joga. Não, eu não tô prevendo o futuro, é que eu me preocupo com essas panelinhas os caras estão querendo não fazer. Não, tem que preocupar com esses... Pensa nisso aí, cara. Ó, ouve que um cara mais antigo que tá falando pra ti, tá ligado? É muito fã do Brasil, cara. Tudo bem, eu quero que a galera também comente o que vocês acham sobre isso, beleza, gente? Ó, a MV... Pweezy, pweezy, pweezy. Não sei se falei certo, se eu falei errado você me corrija nos comentários. Ela quer saber como a gente pega a armadura do leão dourado, a, armadura, não, a montanha do leão dourado. Eu não cheguei a fazer essa, esse vídeo no canal. Eu acho que eu não cheguei a fazer, não me lembro. Mas aqui no canal do nosso parceiro vai ter lá nos vídeos dele. Eu sempre coloco no, no link dele na descrição. Mas eu vou explicar para vocês, é muito simples. Vocês vão vir aqui, ó, exército. Quando você já tiver em base, clique em minha base, vocês vão lá para minha base. Você clica lá pra falar com... Comandante do Exército, é isso? É e É... Não, não é o Comandante do Exército, é o secretário Cara, da, da, da fundação Tá bem na entrada, quando tu entrar na base É o secretário da fundação É, um... é o primeiro NPC, tem o NPC pra tu voltar pra cidade E tem o O secretário da fundação É uma do mini dungeon então tu vai enfrentar O Ban lá e tu precisa de alguém da guild junto pra fazer a quest contigo. Não pode ir sozinho. Mas Sim. é bem fácil, não é? é muito difícil. não. O mínimo é tentar nos 25, no mínimo, pra fazer só isso. É, isso aí. Thais Leandra. Acho que é assim que se fala, Thais Leandra. É... Perguntou como conseguir gold. Porque pra fazer a base tem que ter gold, né, gente? Então. Primeira coisa, antes do 35, vocês não vão conseguir gold só se matar outros caras acima do 35, que eu acho pouco, de, pouco provável. É pra vocês conseguirem gold, vocês tem que fazer as quests diárias. Todas as quests que vocês fizeram vai dar gold. Entendeu? não Ai. E evitar andar com esse gold na bag no começo, enquanto não montar a base. Apesar que se nas DG tem uns caras que vendem item com o valor de Gold, não é, Ike? É, isso aí. Mas tenta não dar no começo, tenta montar a base primeiro, que a base dá muita é. coisa. Dá permissão da saúde dá muita coisa. Aí, tipo, vai te adiantar uns 10% do jogo. O 10% no começo do jogo, na frente dos demais, é... É, muito leque. É, mas é de deixar é, Com certeza, a, a base ajuda muito Até por causa das missões de, uh, de base que tu pode fazer da guild Entendeu? E Outras coisas é o seguinte, só que não pensem Que essa montaria dá uma coisa Muito diferente pra ti, não Ela vai te dar uns status a mais Mas não é como tu tava falando na, na, na época do CBT aí Que é 2k de power, não, não é tudo isso Ela não, vai te no... dar 400 de power Não, no BR dava 2k no BR o BR tava dando 2k de power. Aqui eu não sei porque não tá dando isso Eu acho que no BR eles deram um... um upzinho, entendeu? Só pra... Que nem o PAQ, as DG aqui dá muito menos XP no BR. Isso aqui a gente já tá notando que... Tipo, quando a gente fizer todas as DG diárias, depois de 50 a gente tem que fazer... Dois dias pra upar um level. Que dá dando mais XP as quests. Né, Ike? É, é, isso aí. Então, tipo... Como a gente não está conseguindo fazer todas as quests por falta de gente, que seria o caso, ou por... a gente não está conseguindo fazer elas certinha, porque os que tem estão um pouco mais abaixo que os outros, e a DG é por nível, então ele vai pegar um nível mais alto. E vai equivaler com o um mais baixo, então vai ter um nível médio. O cara que é mais baixo vai ter uma, mais dificuldade do que o um cara que é nível alto, entendeu? Aí, tipo, pesa um pouco para o putinho, entendeu? Depende da DG. A Diades é uma. Pesa muito Pesa eu, muito Pô, ele tava fazendo DG, ele tentou fazer DG O Kenner era, era 60 E tinha mais uns 60 Puxou os bichos no nível 55 Meu nível, que tinha caído no nível 40 lá Eu não tava conseguindo quebrar nenhum pilar sozinho Não foi eu, Icky É, eu até que tava conseguindo, mas sei lá Mas também tinha que usar todos os recursos que tinha, né? Pra quebrar um pilar, assim, que tinha que explodir o cara lá dentro, e tinha dano pra isso é, então, e tu fica tomando congelamento toda hora dos Tervos com a roda lá. É complicado e eles dão bastante dano. A gente tentou gravar, mas a gente optou não postar porque é, não, não ia ficar legal. Tipo, duas derrotas seguidas, a gente tá indo mais para os cruzeiros. Se puxando bem, a gente vai tentar fazer. Independente se passar ou não, a gente vai, vai postar o vídeo. Mas a gente vai tentar fazer ela com o time full de 12 pessoas, preferência. Porque assim é, é, se a gente não passar é porque a gente é ruim. Tô certo, Ick? Não, se não passar é porque alguém falhou. Ah, mas uma pessoa falhar não vai pedir tanto. A gente ah, quase passou. Depende. sei vocês a gente quase passou, a gente deixou o bicho no F vermelho na metade. Ah, de, depende, porque é o seguinte, cara, eu conseguia quebrar meu pilar lá e aí o outro não conseguia quebrar o pilar, eu tinha que sair correndo. Meus bichos e lá matar o pilar do cara, hein, entendeu? Ah, sim. Mas tipo, aí, lá dentro. Seguinte, aí é a falha do cara, porque eu quebrei meu pilar. Ah, mas vai ser dois em cada pilar lá, não tem como errar. E lá dentro ele tipo três ele tirou a, me... a vida dele todinha quase. Ficou no vermelho, na metade. Só, não mo... Só morreu porque o gaúcho não quis curar. O gaúcho quis ficar dando dano. Porque ficou bravo, não foi o Ike? Pois é, complicado, cara. Pô, pro... O gaúcho. Já, eu até deixe uma vida aqui. Quem for já? Joga pra jogar de suporte. Andromeda é o melhor suporte do jogo. Andrômeda não é pra dar dano. Não é para dar dano. Andrômeda é um suporte. Que é quer dar dano, que joga de Pegas, joga de Fênix. São... Joga de Yoga, é um bom DPS. Entendeu? Ah, mas o o, o Shun, cara, que é o suporte, cara, ele dá bastante dano. E tanca bastante. Não, é mas... dar. mas ele entra no Madum suporte. Ah, o Madun de é dificuldade e ele entra pra ser o suporte. Não, ele na Dungeon eu tenho que curar. Não tem conversa, não dá ele foi feito pra curar. Mas no PVP, guerra, essas coisas. Nossa, tu pode ir pra dar dano ou pra ir curar, entendeu? Ah, depende. No PVP ele vai te suporte também, cara. Ué, tu é um tanque, tu vai ter que ser a, a frontline do time aí. Ele vai ficar fazendo o quê? Ele vai largar a cura em cima de ti <risos> vai te dar o escudo contra a CC lá pra tu não tomar stun nem nada, enquanto o resto do time faz o resto. É suporte, o Char é suporte, cara. Não foi feito pra dar dano. Quer jogar de, pra dar dano, joga de Pegas. Vai se dar bem, um x1. Quer jogar mais pra bater em área, joga Fênix, joga de, de yoga. Yoga é muito bom, não subestima o Yoga. Dragão Yoga Marinha. tem muito freeze. Dragão Marinha é bom, mas tem que saber jogar. É uma classe que se tu não souber jogar, não vai fazer nada. É uma classe que jogar. tu precisa saber jogar. Tem que saber jogar com as cópias, tem que saber usar as skills na hora certa, tem que saber combar. Senão é a mesma coisa que nada. tem que fazer certos requisitos pro pra tuas cópias, usar os debuffs delas, as coisas todas, então não? É, então, é como foi dito né cara? É, eu acho que o Dragão Marinho, se tu souber jogar com ele, tu pode enfrentar um cara com 10k, 20k de power mais, até 30 que tu vai conseguir enfrentar. Como eu disse, eu perdi com um cara com 40k de power e com 70 E era o Dragão Marinho, eu perdi pra ele. É como eu disse, se souber jogar com o lado defensivo dele e as cópias do lado do bem parando o cara toda hora essas coisas, o char é muito forte. Sim, esse cara é o Lucas, ele falou que vai jogar com a gente, então... Ah, e pra quem não ficou sabendo, a gente dividiu a, a, gente dividiu a guild em duas. Pra quem quer jogar pra Hardcore, que vai pra guild do Desk Knight, como era, como era pra ser antes. E pra quem quer jogar casualmente, que nem a gente, só se quer se divertir. Se for pra morrer, morre, causa, os com os caras, tirar onda... Não, eu vou jogar Hardcore, cara, eu vou jogar pra ganhar. Ah. Não é não jogar jogar pra perder, é Bom. o seguinte, eu só não aceito os termos de fazer aliança. Pronto, é isso aí. Eu, eu, eu decidi ficar aqui porque eu prefiro jogar com meus amigos, que o Petson é um amigo de 6 anos, você tá aí, ele também não quis ficar na aliança. E eu prefiro jogar aqui com eles, mesmo apoiando. Que vai ter, muito, vai ter tipo, muitas vídeos de cima, a gente não tá nem aí, pode tipo, jogar, se divertir, os caras vêm tirar, tirar onde eu vou zoar, não reclama depois de se quitar, depois de ficar sendo zoado no al, no mundo, não gostou, que eu sei que estão bravinho por causa disso, e. Então, gente, acho que é só isso, cara. Esse aqui foi mais aviso e responder pergunta. Ah, tem uma coisa aqui pra vocês. Teve, quando eu te falou o vídeo de cash, a gente achou a roleta que falaram tanto, que o Petro falou. A gente ganhou ela aqui no... na premiação diária. A gente ganhou ela aqui. Ó, você abre com o direito, vai dar aqui ó, os prêmios: ó Fragmento de pet. Não sei o que é isso. Isso aqui é de gema. Ô DropT, ah, deixa só nós terminar esse chefe aí, porque ele mata nós. Se ah, nós tá. brincar com ele, Nós estamos entre dois. É verdade. Ó ah, gente, eu gravei essa DG aqui e vou postar ela no outro dia. Eu vou postar, tentar postar isso hoje, dia 23. Que legal que não acabou o mundo e morri. Morri! <risos> ai ai, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí. Calma. Sorte que a me salvou. É, eu te curei, te curei. Não, eu dei uma curinha aqui também. Ah tá. Mas, então, Usei uma benção estelar ali. <risos> é, voltando ao assunto. A gente fez essa DG aqui, a gente vai postar ela dia 24. Vai tentar postar esse vídeo dia 23. Mas se é, não for postar. Se, se o Nibiru não cair na terra hoje, amanhã tá no ar. Ah sim. Mas. <risos> <risos> se, não... se não conseguir postar esse vídeo dia 23, que seria hoje, a gente vai postar no dia 24 os dois vídeos. Não se preocupe, vai ter dois vídeos. a intenção é postar hoje. A gente, é. a gente fez ela aqui em três pessoas foi muito fácil, mas em duas é embaçado. A gente descobriu que esse Miro é forte. É só questão de ele acertar os 13 pontos vitais, né? É, isso aí. Ele tá se curando aí. Tem que matar esse escorpião aí. É. Então, a gente fez esse DG, foi fácil. A gente pegou uma armadura de ouro aqui, não foi? Uma armadura de ouro temporária aí. de 5 minutos. Qual fly foi de câncer. Isso? Opa, tem alguém na sala aí? Ó, oh, o cano chegou aí. E aí, Cano, beleza? A gente tá aqui gravando, falando das DG dos nossas casas, parte 3, e respondendo as perguntas da galera. Ah, só. Tá. Uhum. Hum. É... Ah, é, aí. E aí galera, beleza? Opa, o que é isso? A gente vai ver se também deixa o nosso Discord aí pra vocês também participarem se quiserem. Vim tudo. O que eu ia estar falando? Vamos voltar a falar sobre o roleto só terminar de matar esse cara. Isso, toma mais um ponto vital, amor. Ó, os pontos Pré. vitais estão aqui no canto, aqui ó, 12. ó. Vou usar uma poção pra diminuir a defesa dele, porque senão. Nossa. Não, ele já tá morto, ele já tá morto. É, mas se não acertar, acertar um ponto, é. Ah, já 10. tá morto. Tá morto. Eu já tava preparando a skill. Olha o, olha o dano que eu tô tomando por segundo, cara. Morri. Ah, não é muito <risos> nada. 40 mil de dano por segundo, cara. É muita coisa. É, os 13 pontos não miro. 40 mil de dano por segundo é muita coisa. Agora, eu vou ensinar você usar essa roleta. Você usa ela, tá aqui, ó, usar. Aí você usa. A gente ganha eu 8, 10 roleta, por verdade, eu usei duas, ó. Essa gema aqui é boa. Vai ser pra um outro sistema que eu vou ensinar pra vocês, mas só dá pra é, usar esse sistema depois que pegar o nível 60. Chave Cósmica, eu acho que é do 60 também. Nem vamos aí, Uzupti. Vamos direto pro Sagitário. Só matar mob aí. Ah, tá. Fui pro lado errado. Ah, esse aqui eu sei já sabem pra que serve. Sistema de, de Cosmo. Aqui, ó olha quem tá aqui. Opa, ladrão! Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu usar esse bagulho aqui primeiro. Calma. Ó a galera vem aqui ó, os prêmios. Ó, a gema que é bom. Não bate ladrão, cara. Claro que bate, é, rapaz. Vai. Peguei. Oh, olha o drop. Viu? Quando você mata eles devagar. Bom, você tira a frente, ó. Tanto de coisa que dropa. Em vez de vocês explodindo de uma vez. Peguei tudo. Aí, tá com a bag full. É, é, muito muito muito esse é muito ruim essa cidadinha. É muito ruim É muito ruim esses negócios. Ai, calma aí, calma aí, calma aí. Tem muita coisa aqui e guardar muito item no banco, porque se vou poder usar mais tarde Mas vezes entendeu, guarda esses itens que é o um sistema que vai ser importante lá pra frente não tem como eu explicar pra vocês como usa o sistema agora, porque a gente não tem nível pra isso ainda entendeu? a gente, a gente não tem nível, a gente queria poder ensinar tudo a gente não, tipo, o pirata não compensa jogar lá porque trava muito é, o ping é insano Tipo, eu não consigo gravar em internet aqui é ruim gente, entendeu? Se não, eu fazia até live com vocês, todo dia fazer live, mas, é que não tem como. Então gente, foi isso aqui o um vídeo, pra não ficar muito grande, porque senão vai demorar pra eu upar esse vídeo. 4Mega, um vídeo de 15 minutos, vai quase 12 horas. Obrigado por vocês aí, e pô, tem... nesse vídeo aqui, quem deixar salve, eu vou dar salve no final do vídeo no final do, do próximo vídeo que não vai ser nem a Max 40, Max 50, nem as 12 Casas Fatais 3, vai ser o que vier depois delas. Então daqui uns quatro vídeos a gente vai responder esse, esse Salve escudinho, tá, tá bom? gente. Então enche um salve aí que te vai mandar um salve para vocês. Pergunta sempre. Então falou e fui. Quer dar um tchau aí não. Valeu aí galera. Até o próximo vídeo. Deixa as dúvidas aí nos comentários que a gente vai respondendo sempre, assim que der. que der, a gente vai respondendo sempre aí qualquer dúvida, qualquer coisa e até o próximo vídeo.